Toma. Uhum. pode? Ir? Pode. Vai som, vai câmeras, por favor. Foi todo mundo. Saloma, eu vou direto lá no coração. No Brasil, o racismo ele será um dia superado. <the -se> Ninguém sabe quem é negro e quem é branco no Brasil. Somos tão insigenados. Se você não sabe quem é negro e quem é branco, pergunta pra polícia. Ela sabe. O policial me parou e começou a revista. Você mora onde? Mora ali, na tudo Vargas. Mora na tudo Vargas. O que, é que você faz na vida? Eu sou médico. Fala a verdade, rapaz. Esse fala a verdade, rapaz, é muito impactante. Porque o bandido bom, que é bandido morto, é o, o que eles consideram o bandido negro. Porque eles nos matam como matam baratas e ratos. E a gente não pode aceitar isso. Havia expectativa do Brasil se livrar da chamada mancha negra. Em menos de um século, todos os principais postos de poder estão apropriados por descendentes dos europeus. Você Deve ser um dos casos, certo? Então... Sem querer ter que comparar Antigamente com hoje em dia Eu queria só declamar alegria Mas não gosto de hipocrisia Sem dizer que diploma pro preto é como carta de alforria Ter lido tudo isso E é fazer muito mais E você não tem emprego De lugar de uma branca Que não tem um quinto da tua competência isso é racismo. Esse é um país construído por mãos negras. E reparação histórica é o quê? Colocar na mão das pessoas que construíram o país aquilo que é de direito a elas. A gente não tem reparação histórica, nunca teve. Respeitem meus cabelos! Discutir o branco é discutir o poder, é discutir como o poder funciona, como ele opera nas diversas instâncias da sociedade. Respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos